Em três dias de Open Innovation Week, 250 startups realizaram aproximadamente 3 mil reuniões com grandes empresas. Será que deu match? Quem se deu melhor? Acompanhe agora! De momento onde, na Open Innovation Week, a gente encontra, ou se encontra, né, as 200 startups brasileiras que tiveram mais match na plataforma e as 50 do exterior. Então, a gente teve 250 startups que vão se encontrar, então, com os patrocinadores do programa, os visitantes né, do, do encontro, que são executivos, investidores, atores do ecossistema, pessoas interessadas, que aqui podem fazer reuniões de 20 em 20 minutos e aí sim decidir se vão partir para algum tipo de relacionamento formal, algum tipo de contrato, investimento, parceria, enfim, que possa viabilizar a inovação que está sendo proposta. O nosso principal objetivo aqui no Way Week é efetivamente fazer negócio, então a gente está aqui conversando com as grandes empresas, tentando entender a dor, as dores que essas empresas têm e para ver se a Opinion Boss consegue de alguma forma ajudá-los a, a resolver essas dores. A gente fez uma lista de mais ou menos 40 empresas com, com as quais a gente gostaria de conversar. Algumas estão aqui, outras não, mas o que tem sido interessante é que a gente tem encontrado algumas oportunidades de negócio em empresas que a gente não imaginava, então na prática a gente vem conversando não só com aquelas que a gente tinha um interesse inicial, mas com outras que também a gente vê uma oportunidade naquele momento. Em quarto lugar! Opinion Box, 26 médios. No Senho Open é muito legal a gente conseguir avaliações positivas, porque elas também são sinal de que o nosso discurso e o nosso preparo para vir num evento desse conversar com grandes empresas é bom e a gente realmente tem solução que resolve problemas de diferentes empresas em vários segmentos. E o mais interessante para a gente é que a gente já participou de outras edições e muitas dessas avaliações que a gente consegue depois se viram. É, propostas que efetivamente viram clientes. Então a gente tem vários clientes que vieram de eventos como esse depois de um bom desempenho nosso. É legal a gente ver que sempre é, os mineiros tem destaque, tem várias empresas mineiras aqui, representantes, é, que se destacaram e fizeram um bom papel aqui, aqui, não apenas aqui nesse evento, mas no ranking como um todo e mostra a força de Minas o tempo todo em trazer inovação, em trazer modelos disruptivos e para trazer inovação para todas as empresas. E estou muito feliz de ser eles to announce the winner today, because he is a Columbia Startup, Dewey! <laughs> Dewey is a virtual reality agency that focuses on developing applications for marketing, sales, and training. I feel great. But I want to congratulate the rest of the startups. Definitely there is so much talent here in Brazil.